O trabalhador brasileiro possui hoje seu pobre. Existem razões de ordem econômica, razões de ordem política que estão entrelaçadas e, e explicam o, o movimento militar de 1964. As razões econômicas resultam da deterioração de um quadro ah, que se revela numa inflação que quase chegou a 100% anuais, o descontrole eh, das contas do governo, do setor externo, a economia, enfim, uma situação para a qual se tentou sair, encontrar saídas no fim do período democrático, mas que infelizmente essas saídas fracassaram. Do ponto de vista político, existia o propósito, a convicção de setores militares, mas também de setores civis, de que era preciso interromper o regime populista de João Goulart, que estava levando o país à república sindicalista e da república sindicalista ao comunismo. Sejam tranquilos que dentro, em breve, esse decreto será uma realidade e realidade há de ser também a rigorosa e implacável fiscalização para que seja cumprido o decreto do aluguel. Os Estados Unidos viram com muita simpatia o movimento militar, eles estavam extremamente preocupados com a criação de uma imensa Cuba no Brasil, não eram outros tempos, e é, procuraram auxiliar fortemente o, o governo militar, sobretudo nos primeiros tempos, os tempos da Aliança para, para o Progresso, nos tempos do governo Kennedy, houve um empenho, eh, não dos capitais privados americanos, mas principalmente do Estado, do governo americano, em eh, reequilibrar a situação do Brasil. Os militares no poder eh, chegaram à, à conclusão, ou tinham a perspectiva, de que não havia condições de se implementar eh, uma reestruturação do país pela via do Congresso. Então, eles fizeram isso através do executivo, do poder executivo, do poder, que eles chamavam, o poder é, constituinte é, da Revolução. Artigo 1 O presidente da república poderá decretar o recesso do Congresso Nacional. Artigo 2 Poderá decretar a intervenção nos estados e municípios sem as limitações previstas na Constituição. E isso era feito através dos atos institucionais que, Estabeleceram uma série de medidas, caçaram pessoas, caçaram mandatos de deputados, é, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos. É. Esses atos nasciam da autoridade do general presidente Castelo Branco. O fé de fé e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira. Para se entender o governo Castelo Branco é preciso compreender que os militares não eram um bloco homogêneo. Eles estavam juntos naquela perspectiva de derrubar o governo João Goulart, que eles consideravam um governo que estava levando o país para o caos. Mas a partir daí eles se dividiu Existia um grupo mais intelectualizado, que era chamado o Grupo da Sorbonne, é, uma alusão à Universidade Francesa, que pretendia, na realidade, fazer uma espécie de purificação no país. Isto é, a ideia era eliminar a corrupção, eliminar os, os populistas, os comunistas, e, feita essa limpeza, Uh, se esperava num horizonte relativamente próximo à reinstauração de um regime democrático uh, baseado na ordem. Essa era a linha da turma chamada da Sorbonne. Oposta a ela estava a chamada linha dura, que acreditava que estávamos diante de uma ameaça muito grande, o país vivia uma ameaça muito grande uh, comunista, que a democracia era incompatível com os tempos que nós estávamos vivendo. Então eles uh, defendiam total dureza com as forças de oposição, total dureza não só com os inimigos, mas também com relação aos adversários do, do regime, os simples adversários do regime, e uh, sustentavam que para mudar o Brasil era necessário prolongar por um longo período uma ditadura. Nessa divisão de forças, o Castelo Branco se, se situava entre o que nós poderíamos chamar homens da Sorbonne, os democratas conservadores. Houve uma pressão muito grande da linha dura sobre o, sobre o Castelo Branco, no sentido de que era preciso reformular esse sistema partidário, que não era possível manter aqueles partidos existentes, porque senão a revolução, apesar dos atos institucionais, etc., começaria a perder força, porque era, seria derrotada nas eleições. Aí surgiu o AI-2, o Ato Institucional número 2, que extinguiu os partidos políticos, e uma legislação a partir do AI-2 que limitou, dificultou, melhor dizendo, as possibilidades de formação dos partidos políticos. Isso resultou no chamado bipartidarismo, quer dizer, a existência de dois partidos. A Arena, de um lado, que era o Partido do Governo, e o MDB, que era o partido da oposição consentida. Os militares consideravam que havia duas forças em choque no mundo. De um lado, a União Soviética, do outro, os Estados Unidos. A União Soviética estava promovendo o que ele chamava de avanço da guerra revolucionária. Os Estados Unidos representavam a defesa democrática. E era preciso optar entre estes campos. E o, o, o grupo castelista, o grupo que foi formado pela Escola Superior de Guerra, optou claramente pelo campo americano. Então, uh, os castelistas eram muito pró-Estados Unidos no plano da política externa e, ao mesmo tempo, eram, digamos, mais democráticos do que os partidários da, dura, da, da linha dura. Os partidários da linha dura combinavam mais nacionalismo com repressão, com violência. Podemos dizer que no espírito da Constituição de 67 estava a, a doutrina da segurança nacional, que era uma doutrina formulada no período da Guerra Fria. A outra coisa que, que também era novo na Constituição de 67 foi a consagração, que já vinha dos atos institu institucionais, das eleições indiretas em todos os níveis, não é? para a presidente da República, para o Governador dos Estados. O general Castelo Branco, cujo mandato foi até prorrogado contra a vontade dele, ele não queria que houvesse a prorrogação, não conseguiu fazer um sucessor. O que significa que o grupo castelista não conseguiu fazer o um sucessor. Tanto assim que a linha dura conseguiu uh, impor o general Arthur Costa da Costa e Silva. Prometo manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. 68 foi um ano muito especial no mundo inteiro. Foi o, um ano que, em que houve um grande movimento na França, um grande movimento popular na França, pela mudança das. não só das instituições, pela mudança dos, dos costumes políticos. Falava da imaginação no poder, era uma frase do movimento 68. Então, 68 foi um ano que é... Se não mudou o mundo, pelo menos sacudiu o mundo em todos os planos. Nos planos. No plano da economia, mas eu diria que principalmente no plano da cultura. Isso se refletiu no Brasil. Né? A gente deve lembrar a explosão, do tropicalismo, uma explosão que pode ser resumida numa frase do Caetano e numa música do, do Caetano Veloso É proibido proibir. 68 redundou numa série de movimentos de classe média, a famosa passeata dos 100 mil do Rio de Janeiro, passeata pela democratização após a morte de um estudante, o Edson Luiz. Esta mobilização que caracterizou o ano de 1968 e a convicção ideológica de que qualquer abertura redundava em desordem. Então era preciso endurecer, era preciso fechar, era preciso usar de poderes excepcionais né, no combate à subversão. Isso é que explica em grande medida a, a esse, esse ato, o AI-5, que foi baixado, digamos assim, lá de cima para o, o comum dos mortais. O, o AI-5 estabeleceu de novo uma série de medidas excepcionais que a Constituição de 67 havia suspenso, então voltaram as cassações, é, voltou um fechamento político em geral. E é, o que é importante no a 5 também é o fato de que todo esse fechamento foi feito sem prazo. Quer dizer, o AI-5 veio para ficar, é como se, se dissesse, o a 5 dura, o AI-5 era um produto da linha dura, o, o, o, o a 5 dura enquanto é, for necessário. A partir de 1968, eh, começaram a surgir ações de luta armada. Mas nós podemos dizer que o, o, o período de auge da luta, da luta armada foi eh, o período posterior ao AI-5. Então foram os anos 69, anos 70, foram os, os anos mais sensíveis, digamos assim, da luta armada. O que estava que por trás da, da luta armada? Estava por trás da luta armada a ideia de que, por métodos pacíficos, seria impossível derrotar a ditadura. As organizações de luta armada foram várias. Uma delas foi a Aliança Libertadora Nacional. Teve como figura principal o Carlos Mariguiela, que acabou sendo uh, morto pela repressão. Depois houve outros grupos, o, o, o MR8, a, a Vanguarda Popular Revolucionária, a VPR, do Capitão Lamarca, que rompeu com o exército num episódio na época famoso. Essas foram as, as organizações principais da luta armada. Essa ideia da luta armada foi muito influenciada pelo clima existente na época né, e pelo êxito da Revolução Cubana, porque a Revolução Cubana realmente representou alguma coisa de espantosa. O regime militar desencadeou uma repressão muito violenta, feroz sobre esses grupos e que atingiu, inclusive, setores da sociedade que não estavam integrados nesse grupo. Quer dizer, quando se fala em tortura no regime militar, a gente deve lembrar que só em 68 a, a tortura se tornou sistemática em todo o país, como um instrumento é, político. Foi aí então que começaram a surgir, mesmo em maior número, é, é, as pessoas... É, é, violentadas, sacrificadas, mortas na, na, na, na, na tortura. E foi aí que o regime militar apresentou a sua face mais, mais obscura. É uma questão de justiça resgatar a verdadeira história de uma centena de pessoas, na sua maioria jovens, com sonhos de democracia e justiça social, que enfrentaram a violência da ditadura militar, denunciando-a, desmascarando-a, e que por esta ousadia... Pagar um lato preço, a vida. Este processo não é só importante pelo resgate histórico, mas sobretudo na formação da consciência das novas gerações de que tortura é crime e que esta prática criminosa e covarde tem que ser condenada e abolida do nosso país. Silva ficou doente, foi afastado do poder, houve uma... o comando do país passou para os, os, os comandantes das três armas. E daí se fez uma eleição, que era sempre uma eleição a portas fechadas, se fez a eleição, aí sim, de um típico representante da linhadura, que foi o general Emílio Garrastazu Médici. O nome do Médici está... A, a, associado a um período mais negro de repressão, podemos dizer que na história brasileira. Morto é aquele que tem certidão de óbito e um túmulo. Desaparecido é aquele que a repressão não entregou o corpo e nem tem um túmulo onde se levar uma flor. Eduardo Collier Filho, pernambucano, estudante de direito, desaparecido. Gildo Macedo Lacerda, mineiro, estudante de economia, desaparecido. Elenira Rezende de Souza Nazaré, paulista, estudante de filosofia, desaparecida. Onestino Monteiro Guimarães, goiano, estudante de geologia, desaparecido. Jorge Leal Gonçalves Pereira, baiano, engenheiro eletrônico da Petrobras, desaparecido. Ao mesmo tempo, o governo Médici foi contraditório. Ao lado da brutal repressão, ocorreu o chamado milagre econômico, que só foi possível graças ao saneamento financeiro realizado no governo Castelo Branco. A economia brasileira cresceu a taxas extraordinárias, mas, ao mesmo tempo, começou a acentuar se o processo de dependência do financiamento externo. Atenção, Marcelo Caetano. cair, bateu a saquete, rolou pra Pelé. Atenção, Pelé, pra Carlos Alberto Atenção, para Atenção, Atenção, Atenção, Atenção, Atenção, Atenção, o general Geisel eh, era ligado ao ao grupo da Sorbonne, ao grupo eh, do pessoal da Escola Superior de Guerra, ao velho grupo castelista. Presidente Emílio Garrastazu Médici, ao receber das mãos dignas de Vossa Excelência esta simbólica faixa presidencial, sinto-me duplamente honrado. Do ponto de vista político o que significou o governo Geisel foi o propósito de, com muitas ressalvas, com muitas restrições, promover uma abertura política no país. A abertura política que foi definida por ele, por ele mesmo como lenta, gradual e segura. O Brasil amanhece sem o AI-5, o ato institucional que amordaçou e oprimiu o país durante 10 anos. Antes de deixar o poder, o general Geisel abranda a lei de segurança nacional, revoga os atos de banimento político e manda uma mensagem sobre a abertura política ao Congresso. Ela foi lenta, foi gradual, não foi provavelmente segura, porque ele teve que enfrentar os adversários da linhadura que que, que que praticaram uma série de atos violentos e que queriam impedir a abertura. E o próprio Geisel teve atos repressivos também que. De certa forma, era uma espécie de justificativa perante a linhadura. Vocês deixem isso comigo, é como se ele dissesse que eu vou devagar. E quando for preciso bater, eu sei bater. O que Vai aqui. Vai aqui. Ato público está proibido. Nós admitimos patata nem comício. Está todo mundo preso. Quando nós falamos na abertura, é importante ressaltar um outro fator, que é o papel da igreja e eu estou falando essencialmente da Igreja Católica. A Igreja se transformou muito no mundo, e especificamente no Brasil, em que surgiram figuras fortes de oposição ao regime. Ah, Dom Helder Câmara, arcebispo, o cardeal, melhor dizendo, de Recife, Dom Paulo Evaristo Ars, em São Paulo, ah, foram figuras destacadas de oposição ao, ao regime militar. Esse é muito importante... Pensar na justiça. Olhe, pessoal que trabalha muito, ganha muito pouco. E não podemos continuar nessa situação. Eu creio que todo o povo agora está consciente que os brasileiros podem viver com mais dignidade, se ganharem melhor e também se tiverem condições de sempre participarem mais. A grande novidade vamos dizer assim, social dos anos 70 foi a explosão dos movimentos grevistas por, por reivindicações, várias reivindicações, mas sobretudo reivindicações salariais que caracterizaram os anos 78, 79, especialmente uh, nessa região do ABC em que se destacaram alguns dirigentes, mas o principal foi o Lula. Os grandes centros urbanos sentem o mesmo problema que os trabalhadores dos países mais desenvolvidos sentem, eles terão que brigar, e terá irreversível essa briga, e os patrões terão que entender. O último presidente militar foi o general eh, Figueiredo, João Batista Figueiredo. Essa sucessão do Geisel para o Figueiredo representou uh, uma exceção, praticamente, eh, na, na mudança, na substituição de nomes, porque... O Geyser conseguiu fazer o seu sucessor. Figueiredo tinha por missão continuar a abertura política. E a verdade é que ele continuou a abertura. Mas ele, ao mesmo tempo, era um homem que vinha do SNI, do Serviço Nacional de Informações, que era um dos órgãos mais importantes de repressão dos tempos ditatoriais. Seja como for, o Figueiredo estendeu essas medidas de liberalização, eu diria que roubando das oposições uma bandeira, que foi a concessão da anistia. aspectos importantes do governo Figueiredo foi o fim do bipartidarismo, então aí, nesse momento, surgem os partidos que, em linhas gerais, são os partidos que nós conhecemos até hoje. Um dos movimentos uh, sociais, sociopolíticos, digamos, vamos dizer assim, mais importantes do, dos anos 80, durante o processo da, da abertura, foi o movimento de, do ano de 1984, que ficou conhecido o movimento, como Movimento das Diretas Já. Ou seja, é, era um movimento por eleições diretas para a presidência da República. Que as eleições não fossem feitas através é, do Congresso Nacional, mas sim Uh, uh, através de o, o, o voto direto como nós temos hoje O movimento foi um movimento extremamente interessante Extremamente importante como mobilização E que resultou numa grande decepção Porque uh, no Congresso o, a eleição direta passou assim, Mas não teve os votos suficientes porque ele precisava de um, de um do que se chama um quórum especial de votos, né, para ser aprovada. Então, o, o, o, o a derrota da, da, das diretas representou para muita gente uma frustração muito grande. As manifestações pelas diretas começam a se confundir com comícios de apoio à eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral simboliza o fim do regime autoritário e desperta grandes esperanças no povo brasileiro. Sua doença, seguida de uma morte inesperada, comoveu todo o país. Tancredo não chegou a tomar posse e, dessa forma, o vice-presidente José Sarney assumiu o poder. Era o início dos tempos democráticos. O próximo programa: a redemocratização. O governo Sarney, crise financeira do Estado, planos e fracassos econômicos. O governo Collor, Fernando Henrique, o Real e o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.